Hey, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Ninja. Seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje eu estou aqui com um vídeo de um código do evento Piratas vs Medievais E os piratas venceram o evento Eu não sei aonde eles postaram esse evento Porque no Twitter não foi Eu acho que foi no Discord Felizmente, né? Me baniram. Porque eu sou gostoso. Então, aqui tá o código que eu vou lançar para você. Eu demorei para postar esse código. Esse código saiu dia 1 de outubro. Mas saiu. Mas eu demorei, porque ontem eu postei dois vídeos, né? nunca eu não poste. Não posso postar, mas eu tava cansado. Então, eu não postei o vídeo. E a Pirata AAA R 21 São 3A e 3R. Tem uma aqui, a espada de queijo fedorenta. A roupa de pirata e mil de moedas, que é o melhor sempre. E eu não deixarei de fazer vídeo desse código, né, gente? E aqui a esperada de queijo fedorenta, porque tá verde. É um inter para o roxo. É um para o roxo não, gente. É para as nadadeiras. Não sei porque tá com esses buracos, ai credo. E o próximo Inter, né? Que é a roupa de pirata, deve ser pro corpo. né Que é onde, vai, onde a gente iria enfiar. E aqui está o item nossa roupa de pirata Que é o entro para o corpo Que isso gente Ah é da roupa é, Fica ligado na Twitch em Que eu estou trazendo os vídeos de alguns outros jogos é, online Que isso Sai fora é, E eu estou trazendo os vídeos de outros jogos online Na Twitch Febraim 2011 Mas eu vou mudar para Detetive Febraim É isso Tchau. Desculpa. Desculpa. Eu tô no celular eu não gosto de conversar no celular. Eu odeio de conversar no celular. <risos> ah, e também New Club Penguin. Club Penguin Brasil eu não vou fazer live por causa disso. Porque tem muito mais gente. Então eu faço vídeo, é, live de New Club Penguin na Twitch. E de Club Penguin Brasil no YouTube. Eu saí, coitado do menino. Desculpa.